Olá estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Novamente com a, com a disciplina de fundamentos das mídias sociais digitais, agora finalizando esse conteúdo, no módulo 3, as disciplinas derradeiras, né, finalizando essa, essa introdução ao, ao, ao conhecimento sobre mídias sociais digitais e redes sociais, basicamente nesse contexto, nós vamos hoje abordar o nosso módulo 3, duas, nessa unidade específica, nós vamos falar sobre a relação dessas mídias sociais com a área de marketing. A gente começa a entender agora novas possibilidades do uso das aplicações dessas mídias sociais na área de marketing, uma área específica da gestão da administração. O interesse da unidade, então, é discutir essas novas possibilidades, ou seja, as aplicações das mídias sociais, por consequência, dentro das mídias, as redes sociais, na área de marketing, para a gente tentar entender, captar se aproximar com esse consumidor, primeiro usuário daquele conteúdo, depois o um potencial cliente consumidor do meu produto. Podemos seguir adiante. Na introdução do nosso do nosso tema, a gente fala sobre esse novo contexto do marketing. Essa é a nova realidade da gestão do marketing nas organizações. Para tratarmos do marketing, nos relacionarmos com o cliente, a gente tem que entender que o mercado mudou o consumidor mudou, a forma como ele busca informação é diferente, sobretudo nos últimos 20 a 30 anos, né? o período de globalização ali no final dos anos 90, é, última década do século XX, nessa transição a gente tem um consumidor mais informado, né? as pessoas, os usuários, os cidadãos são mais informados de forma geral. Isso também reflete nos negócios das empresas, então, para buscar comprar um produto, esse consumidor, a gente tem também nessa mesma época, falando sobre marketing e a busca de informação, nesse mesmo período de final do século XX, pela última década do século XX, a gente tem a consolidação do código de defesa do consumidor. Então, o consumidor começa a ser um sujeito mais exigente, busca seus direitos. Então, ele busca informação sobre o produto que ele vai consumir. Não é raro nós irmos numa loja e às vezes a gente vai comprar um produto, é, um celular, por exemplo. A gente sabe mais do que o vendedor, às vezes, sobre aquele produto, ou sobre um notebook, né? Ou comprar um notebook novo, você pesquisa tanto sobre aquele assunto que você acaba virando um expert daquele assunto que você... daquele produto que você quer comprar. Então, nesse novo contexto, nós temos usuários de informação ou consumidores muito informados. E a gente tem uma mudança nesse vetor. A busca da informação ela parte do usuário da informação, do consumidor, do cliente. Então, para as empresas que atuam, sobretudo no comércio virtual, no e-commerce, no comércio eletrônico, é uma, uma gama de novas exigências para lidar nessa nova arena. A gente tem, por exemplo, novas realidades, como a, a, além da inteligência artificial, né, que ela engloba várias, vários aspectos que a gente começa a perceber no dia a dia das organizações e nas formas como elas se relacionam é, com o seu público, a gente tem a internet das coisas, a gente tem várias mu mudanças né, que impactam no cotidiano das pessoas com alta tecnologia, mas nas redes sociais, nesses canais de comunicação e nas mídias digitais sociais das empresas, a gente tem, por exemplo, é, situações como realidade virtual e realidade aumentada, onde você começa a ter relacionamento com o cliente nesse contexto é, de você buscar... Na realidade virtual, trazer esse usuário para o seu ambiente, para que ele tenha uma experiência em relação àquele produto, aquele serviço, e na realidade aumentada, você trazer para o nosso plano físico aqui algo desse mundo digital para esse plano para criar uma experiência também desse consumidor com a sua marca, com o seu produto. A gente tem uma transição do marketing tradicional para o marketing digital. Essa transição é o que o Kotler falava, né? Na aula anterior a gente trouxe uma citação. Existe uma necessidade de mudança desse marketing tradicional que sempre foi feito de forma mais passiva do consumidor para um consumidor mais ativo, né? que ele busca, ele demanda a informação, ele dá sinais sobre o que ele quer consumir, de que forma, de que jeito, por quais canais. A gente tem uma convergência de mídia, mídias, né? a, a ideia de mídias cada vez mais próximas umas às outras, a gente tem que buscar é, plataformas que congreguem essas mídias. As redes sociais são oportunidades para as empresas... Nesse novo contexto, a presença digital é importante em balde marketing também. Sob novos paradigmas do e-commerce, a gente tem alguns casos também apresentados né na sequência, mas a gente tem, por exemplo, a realidade aumentada e a virtual. O desenvolvimento e difusão de novas tecnologias em RA e RV, por consequência, a realidade aumentada e virtual, possibilitam a mudança nesses paradigmas do e-commerce. Você consegue, por meio desses recursos, fazer com que os consumidores possam, por exemplo, transitar pelas gôndolas das lojas, pelas prateleiras de uma loja virtual, como eles estivessem lá no estabelecimento físico. É, alguns, eu tive esses dias, dias atrás uma experiência com uma loja de material de construção, uma rede, uma rede aqui do estado, né, no Mato Grosso do Sul, e, e nessa loja física, é, discutiu-se sobre... O, o vendedor mostrou que, apesar de não ter na cidade produto, a gente poderia ir lá na loja da, da Matriz, em Campo Grande, que a gente conseguiria transitar é, com um avatar naquele ambiente virtual da empresa e comprar na loja, passar pelas prateleiras, eles trouxeram como fosse um metaverso, né? esse outro espaço alternativo de relacionamento nessa mídia diferente, vamos chamar assim, nesse espaço virtual que seria o um metaverso. Mas a gente pode entender isso como uma realidade virtual, porque nós entramos, nós adentramos naquele ambiente tecnologicamente construído, preparado para que se pudesse... É, eu pudesse passear pelas prateleiras lá de Campo Grande, não aqui da minha cidade do interior, e ver os produtos que tinham lá naquele, naquele espaço, ser atendido por um vendedor lá na, da outra loja. Então, vejam as possibilidades que a gente tem de conciliar o físico e o digital. A loja física, que é um, um ponto de referência para o consumidor, e a gente tem nos quatro P's do marketing, né? produto, preço, place, né? barra ponto e promoção, o P do ponto, então, tem uma loja física que atrai o consumidor para aquela loja e depois ele pode acessar um universo de outros produtos nas lojas virtuais. Tem dois casos, né, de citando um aqui, né, de realidade aumentada e virtual. Facebook pretende criar um espaço virtual para encontros sociais em realidade virtual, no quais os usuários poderão criar avatares para disputar partidas de xadrez. Então, já seria algo é, próximo ao que a gente chama de metaverso. Você tem um avatar e vai num outro ambiente é, realizar aquela atividade que poderia ser executada no meio físico, mas é executada no meio virtual, nesse ambiente é, virtualmente controlado, que a gente chama de realidade virtual. A gente, é, por um óculos de é, realidade virtual, a gente adentra, um ou não, né, quando acontece um óculos também, na imersão é um pouco... É, menos é, proveitosa essa experiência, né? mas pode ser também, como era o caso que na loja eu vi por um monitor, esse acompanhar a loja, né? esse vendedor lá na outra loja e a oferta de produtos que tinham disponíveis, mas ah, nós adentramos naquele ambiente virtual é, criado pela empresa, isso é realidade virtual. A Ford usou as tecnologias de realidade virtual e 360 graus para simular corridas famosas, estratégias de comunicação com o consumidor de forma mais sutil, então você simula essa situação de uma corrida, traz o consumidor para uma experiência de consumo, uma experiência de conteúdo diferente, e é naquele contexto que você vende, você cria uma situação de vender produtos, divulgar seu produto, fazer propaganda de uma forma sutil, né? uma forma orgânica, não é forçada, não era é como a propaganda tradicional da TV, do modelo tradicional de interromper um processo para você... Colocaram uma propaganda igual abaixo, que às vezes a pessoa nem queria ver. Ali não, você busca o conteúdo, você deixa rastros, sinais, e a, e a organização vem atrás de você, a empresa vem atrás de você, oferecendo aquela marca, aquele produto. Tanto na RA quanto na RV, a percepção de vivência e experiência deve conduzir importantes passos como ao futuro das mídias. A ideia, então, é não ser uma mídia estática. Claro que mídias como o e-mail marketing funcionam e funcionam muito, no momento oportuno, é... Para a gente atrair as pessoas com uma experiência mais sutil, mais leve, mais orgânica, eu tenho que criar essa vivência de um espaço que seja virtual, mas que ele consiga é, é, ter uma experiência naquele espaço específico. Basicamente é isso que a R.E.A. e trazem para as organizações como alternativa. Com a aplicação das novas tecnologias, a experiência e o estímulo sensorial nas relações do marketing com as redes sociais tem ganhado força com essas novas tecnologias. Especialmente via convergência de mídias e pelas tecnologias de RARV. Ou seja, as mídias se convertem, né? a gente traz novas tecnologias, é realidade aumentada, é virtual, é o metaverso que está em moda. Eu crio sensações, experiências, possibilidades de que o cliente experimente o produto, que ele vivencie aquela realidade sem ter que estar fisicamente lá, por exemplo. Vamos supor que uma empresa de venda de imóveis lá de Camboriú, Santa Catarina, queira vender é, apartamentos de alto padrão. Ele não precisa fazer com que os clientes venham do Brasil inteiro, de fora do Brasil, para ver aquele produto. Não, ele, ele pode criar a situação onde a pessoa consiga, é, é, pelo, pelos meios virtuais, ter acesso àquele, àquele produto, né, àquele apartamento. Então, é uma possibilidade que você utiliza é, é, as tecnologias a seu favor. Sobre marketing de mídias é, sociais, no mundo da convergência de mídias, toda história import, importante é contada. Toda marca é vendida, todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas. Essa cultura de convergência, ela tem três é, pilares principais, né? A gente tem que buscar, como o nosso livro de apoio traz. É, a convergência, ela busca... É, primeiro, né, o uso complementar de mídias, ou seja, as mídias se completam, não tem uma mídia melhor que outra, claro que pela persona eu vou tentar identificar aquela mídia, aquele horário, aquele momento, onde eu consigo encontrar o meu consumidor, meu cliente mais facilmente, o usuário da informação, mas a convergência é esse caminho onde eu vou tentar buscar trazer as diversas mídias, em alguns casos até as mídias offline, ou seja, um panfleto, mais que me remeta uh, com QR Code ao meu uh, espaço virtual que eu tenho na empresa, ao meu ao meu site, então, eu crio a minha rede social, a conexão entre o físico, o offline e o online. Cultura participativa, né? o usuário participativamente do processo, não é mais uma, uma participação passiva, ele é ativo na participação de criação de conteúdo, pega as redes de TV, né? que é um modelo convencional de comunicação, ele traz nos reality shows, por exemplo, os consumidores para participarem, para votarem. Aquilo é uma participação ativa. E nesse contexto fazem propaganda dos produtos, fazem merchandising, é, trazendo o consumidor via redes sociais para participar, mas trazendo para o modelo tradicional da TV é, é, como uma mídia tradicional. A inteligência coletiva, existe uma criação coletiva de conhecimento, o compartilhamento de informações, os fóruns de troca de informações... Então as pessoas começam a aprender coletivamente nesse, nessa cultura de convergência também. A atuação de profissional hoje, ela mudou. Deve ter como foco que o estabelecimento de uma conversa amistosa, interessante, contínua com esse público. Não dá para ser uma comunicação forçada, formal, rígida, é, que interrompa esse fluxo de relacionamento do consumidor, do usuário com a informação. Deve ser algo orgânico, algo natural. Cotter Cartagia e Setiavan, em 2016, eles comentam né, que o momento atual da sociedade é uma era de transição, que requer uma nova abordagem de marketing, a mudança do marketing tradicional para o digital. Como eu havia dito na introdução, é aqui que falava, Cotler e os outros autores, né, sobre essa necessidade de mudança do marketing tradicional para o digital. É fundamental que a gente tenha essa preocupação em, em antenar-se uma nova maneira de se comunicar com o consumidor, buscar encontrar esse consumidor onde, não, né? esses consumidores onde, não onde ele se encontra nas redes sociais. Então essa é uma oportunidade. As redes sociais se amadurecem, né? As grandes empresas encontram essa oportunidade de conversar com os seus futuros clientes, os usuários de informação. Então atrair por um conteúdo legal esse consumidor de forma rápida e conversa com esse sujeito e com valores mais acessíveis do que a publicidade tradicional da TV. E eu tento conversar nas redes sociais com esses consumidores. Com as redes sociais, o ciclo da comunicação mudou, né? Na TV offline, bastava você comprar um anúncio e esperava o retorno. Agora, não. A prática, ela é mais democrática, né? Porque ela é mais restrita a grandes empresas, as pequenas empresas podem também usar essas redes sociais, é um custo mais acessível de comunicação. Elas não são restritas às grandes, elas têm um valor muito mais acessível, né? De comunicação para essas pequenas e médias empresas. Com as mídias sociais, o consumidor passou a ter mais poder de informação, de comunicação, de influência. Ele comenta, ele curte, ele compartilha, ele participa ativamente do processo de construção daquela mídia também, daquele conteúdo. Algumas empresas se aprenderam, é, aprenderam, né, se adaptaram, que não basta anunciar produtos e serviços de forma estática, como era antigamente, anuncie e pronto. Não, eu tenho que criar um diálogo aberto e ativo com esse novo consumidor tem que contar uma história, tem que envolvê-lo, tem que fazer com que ele participe por uma enquete, por uma, uma, uma promoção, envolvê-lo de alguma forma que ele possa também divulgar o meu produto. Né? Pega sorteios, as promoções que a gente observa às vezes nas redes sociais, é uma forma de interagir com as pessoas. Né? É, a gente tem, tem em mente que é importante as empresas terem presença digital, estarem presentes nas mídias digitais. E a Anase Almeida e a análise é, nosso livro de base, ele, ele comenta sobre esse planejamento da presença digital, que é importante nas mídias sociais de uma empresa. Quatro passos são importantes. O briefing, que é o primeiro deles, né? O briefing, pesquisa, ação e a mensuração. O briefing é basicamente definir o escopo do que você quer divulgar: é, quem é a empresa que divulga, né? Qual é a marca, o que, que ela divulga, que produto, que serviço, porquê, onde, quando, que redes sociais você vai utilizar. É, a gente tem essa dinâmica de definir o que vai ser comunicado para quem, quando, de que forma é, é fundamental fazer uma pesquisa né, sobre os concorrentes, sobre o que postar, é fundamental também é saber o que vai postar para cada tipo de, de consumidor, definir algumas ações táticas né, sobre os concorrentes também na pesquisa né, o que, que eles postam, de que forma que eles postam para saber o que eu devo postar também como eu atingir esse consumidor e a, a terceiro passo que é a ação são as ações táticas mesmo, as práticas, né? É definir quem vai escrever os textos, quem vai criar artes e vídeos, qual a identidade dessa empresa nesse contexto, qual que é o tom de voz que ela vai ter, é, as mídias que ela vai escolher, o horário, dia, frequência, como eu vou alcançar esse, esse usuário da minha informação. E a mensuração e melhorias, eu tenho que buscar esse feedback constante, né? saber do alcance da informação, da minha mídia, da comunicação, as interações, o monitoramento que eu, eu vou ter dessas redes, né? É, essa presença digital faz o quê? Ela proporciona uma oportunidade de marcar presença no meio digital. Eu não posso deixar essa arena digital descoberta. Eu tenho que ter ali uma presença que eu possa ser encontrado pelo meu consumidor, pelo meu público nesse meio digital. E eu tenho que fazer formas de chamar atenção para minha marca. É, o social media marketing, basicamente, o marketing de redes sociais também é, é o profissional, né? O social media. Mas aqui o Ianás traz como um marketing de redes sociais. O que, que é esse marketing de redes sociais? Conjunto de estratégias que as empresas utilizam, utilizando várias plataformas de redes sociais, eh, as postagens que ela faz, campanhas, eh, autoridades, investimentos e outras ferramentas, para que possam contribuir para a empresa atingir os objetivos do plano de marketing digital. Ou seja, tudo que a empresa utiliza como um conjunto de estratégias pela convergência, basicamente, para que eu consiga atingir o meu público na, nas redes sociais. Uma das formas que, que nós vamos abordar, né, e vai ser trabalhar em outras disciplinas também, o inbound marketing, né, que é o marketing de atração, mais popularmente falando, né? difere do marketing de interrupção, que é o outbound marketing, onde a mensagem era empurrada, né? parava-se um conteúdo para se colocar uma propaganda, né? o inbound marketing busca criar um relacionamento individualizado, causar um impacto no usuário e busca atrair clientes é, de forma ativa, né? é, trazendo informações sobre a empresa, detalhes sobre produtos e serviços. Ele tem basicamente a forma de um funil, como a nossa matéria apresenta, onde na parte superior entram os diversos elementos, ou seja, você não pode diretar ao ponto com o consumidor. Começa com conteúdo abrangente e termina com a mensagem específica, por exemplo, ofertando um produto. Então você oferece primeiro um conteúdo, o um chamariz, atrai, atrai o conteúdo, troca uma informação com esse consumidor, com esse usuário primeiro da informação, e no final, no fundo do funil, você oferta um produto. Né? No topo e no meio, você foca a comunicação em criar um conteúdo informativo, despertar a atenção para uma dor que ele tem, um problema que ele quer resolver. Você ativa gatilhos via anúncios, via vídeos, lives, algumas iscas digitais, um e-book, por exemplo, né, gratuito. E quando você chegar ao, ao fundo do funil, você vai ter informações sobre esse problema. O cliente já sabe o que ele comprar. Nesse momento, você pode mandar, por exemplo, um e-mail marketing, porque ele já sabe o que ele vai comprar. Com uma promoção, de desconto, você já conhece quem é esse consumidor e isso vai fazer mais sentido para esse consumidor. Basicamente, o outro o último elemento que nós vamos trazer é a matriz de marketing de conteúdo. É uma importante ferramenta para definir o conteúdo que vai ser publicado para esses, para esses usuários. Né? Ele tem quatro etapas, entreter, educar, inspirar e convencer. A matriz leva em conta o que? O objetivo da empresa. É, reconhecimento do cliente, a de compra e o perfil desse público-alvo, né? mais emocional, mais racional. E essa matriz, ela basicamente tem esse aspecto, né? É, Primeiro eu vou entreter esse consumidor, aspecto emocional, vou inspirá-lo, trazer vídeos, né, quizzes, virais, games, inspirar esse, esse consumidor, esse usuário, primeiro, com um depoimentos de celebridades, fóruns, algumas notícias, depois no aspecto mais racional. Já que eu captei esse consumidor, esse usuário, eu vou buscar educar de forma mais racional, trazer infográfico, um e-book, uma pesquisa de tendência, e depois convencer esse consumidor, um webinar, um evento, destacar o que esse produto tem de funcionalidade, para tentar vender o produto nessa última fase. Né? Então, entreter, inspirar, educar e convencer. Convencer daquilo que é emocional, para captar o consumidor, para depois chegarmos no aspecto racional dessa comunicação. Então, vejam que tem todo um processo. É, no material é detalhado especificamente, vocês terão disciplinas que abordarão esses tópicos também, né, de forma mais é, específica, mas de forma geral a gente entende como funcionam essas mídias sociais como fundamentos. A gente tem de contra, considerações finais, né? As velhas formas de fazer marketing se modificaram sensivelmente, como diz Kotler, né? E é necessário uma nova forma. O marketing de atração, ele é fundamental. A busca é ativa do consumidor. Eu tenho que, pelo marketing de conteúdo, como a gente viu agora há pouco, seguir um processo, né? Entreter e educar esse ter inspirar, educar e convencer. Eu tenho que atrair o, o consumidor, o usuário, para o aspecto emocional, depois de, pelo aspecto racional, vender esse produto. E RARV, o metaverso, outras formas de inteligência artificial e marketing da coisa, é, desculpa, desculpa, internet das coisas, né? É, podem revolucionar a forma como se faz comércio, é, como se faz marketing, né? Nesse novo contexto de negociação. Bem, alunos, essa era a nossa unidade. Espero que todos estejam... Gostando do conteúdo, nos encontramos e até mais.